Aqui, pessoal, eu estou trazendo três citações muito breves de ataques de grandes proporções aí que aconteceram na última década. Né? Lá na Austrália, nós tivemos o derramamento de mais de 800 mil litros de esgoto não tratado em parques, rios, inclusive no hall de hotéis. Por que, que isso aconteceu? Isso aconteceu a partir de uma invasão no sistema que era controlado por radiofrequência. Então foram enviados comandos, né, a partir do momento da subversão do sistema de comunicação, que não está baseado em internet. Vejam que eu não falei de internet. E aqui eu acho que a gente tem que entender o que é o ciberespaço. Né? A gente está falando de segurança cibernética. Eu, eu insisto muito isso com os alunos da graduação em segurança da informação aqui da Unicinos. Né? Nosso foco está muito na internet e tem que ser assim, né? pela escala da internet, mas as empresas usam outras tecnologias de comunicação. Aqui, no caso, foi via rádio. Talvez o caso mais conhecido de um ataque desse tipo tenha sido o Stuxnet, né? que é um ataque que resultou... É, na explosão de parte de uma usina de enriquecimento de urânio. Como que isso aconteceu? Bom, a princípio, reza a lenda e os, e os livros que foram publicados sobre o caso, de que provavelmente aliados americanos, né, então talvez Israel junto, os Estados Unidos, tenham produzido um código malicioso que foi injetado dentro dessa planta, que ficou... Dentro dessa planta, coletando informações durante meses. Então observe que nós estamos falando de uma ameaça que não foi detectada durante meses. Até fazer com que essas centrífugas fossem acelerando microsegundos, até acelerar tanto que pff, foi pelos ares. Isso não é filme, isso não é história de ficção, isso é um fato. Para alguns autores, esse fato ele marca um momento em que começa a guerra cibernética entre as nações. Eu não estou certo disso, acho que aconteceram muitos outros eventos antes, que eram eventos patrocinados pelos governos. A Guerra Fria já deixa isso claro. Né? Mas nós temos aqui um marco, um momento em que as nações começam a se atacar, e que esse espaço aqui é um espaço muito nobre, né? muito específico, que tem que ser observado. Então nós poderíamos ficar aqui falando de vários desses ataques. Por exemplo, ano passado, nos Estados Unidos, é, foi, foi realizada uma invasão em cima de uma barragem. do um sistema de controle da barragem, que está a 30 quilômetros do Central Park o controle dessa barragem poderia gerar uma inundação nessa região. É disso que nós estamos falando. Mas observem que esses ataques, nessas infraestruturas que eu estou mencionando, elas são muito características da indústria 3.0. O que eu estou querendo dizer com isso? Uma superfície de ataque, ou pontos a serem explorados, muito específicos. Muito específicos. Diferente da indústria 4.0 que tem o que nós na área de segurança chamamos de uma superfície de ataque muito ampla. Isso é, vários pontos conectados ou interconectados que aumentam o conjunto de vulnerabilidades que podem ser explorados. Eu aqui estou só listando alguns desses pontos, né, da interface homem-máquina a uma interface web para controlar uma produção, por exemplo, passando pelo item 10 lá, que me parece ser super importante na indústria 4.0, a comunicação entre máquinas. Porque essa reconfiguração, essa flexibilidade da qual eu falava antes na indústria, ela passa pela comunicação entre as máquinas. Protocolos específicos que mandem comandos entre as máquinas, a partir do momento em que o meu motor de inteligência artificial detecte uma nova demanda, uma nova oportunidade de produção protocolos já existem, né? falhas nesses protocolos também já existem, certo? Então nada aqui é ficção, nada aqui é produção de papers, né? isso aqui são fatos. Né? Eu trouxe o exemplo do carro, do carro inteligente, né? ou do veículo autônomo. Por que, pessoal? Só para ilustrar, olha a superfície de ataque do carro, Olha quantos pontos interconectados tem ali, quantos pontos podem ser explorados. Será que já aconteceu de alguém invadir um carro e tirar o carro de uma rota? Quantos acham que isso já aconteceu? Por favor, levante a mão. Oh, temos uma plateia bem informada, isso já aconteceu. Nós temos alunos egressos do curso de segurança aqui da Unicinos fazendo doutorado exatamente nessa área, segurança veicular. Porque esse é um grande problema. Quem vão ser os grandes players de carros autônomos? Quem vão ser as empresas que vão produzir carros autônomos? Empresas de tecnologia, a Microsoft, a Apple. É nisso que se aposta, que são essas as empresas que vão alavancar a inteligência que precisam dentro desses carros para que a gente tenha os carros autônomos então observem que agora na indústria 4.0 diferente do que nós tínhamos na 3.0 a quantidade de pontos dessa superfície de ataques ela é gigantesca, ela é muito maior eu não tenho mais um controlador lógico programável que está conectado através de uma interface web que alguém pode ir lá e se conectar pode ser qualquer um daqueles pontos ali